Bom dia pessoal, vocês querem saber como perder os quilos do seu corpo e como perder a barriga? Não se preocupa, mas o que você precisa é de um treinamento que ensine como fazer isso.